começar o vlog abrindo compras da farmácia. Eu fiquei bem chocada com o tamanho do pacote. Chegou a farmácia, não consegui abrir ainda, então vou abrir agora e já vou mostrar para vocês o que eu pedi este mês. Dispensável Primeira coisa Sabonete de mãos A gente usa esse aqui Da Panvel Que é o Aqua Peço sempre um repiozinho Dura certinho um mês E eu amo faz, Tem cheirinho gostoso, faz bastante espuma E custa sete reais Então Maravilhoso Remédios, né galerinha Remédios eu já tiro da caixinha, não guardo a caixinha. Meu desodorante. Velho de guerra que todo mundo já conhece. Aí, fomos no dentista. Tomamos um xixi, com certeza. Porque a gente usava escova errada. Usava, não usava enxaguante que era pra usar. Enfim. Aí comprei um enxaguante bucal gigantesco. Na verdade, ele tava nessa promoção de... 300, ele paga 300ml 300 e vem 500. Esse aqui é o 4 em 1 da Oral-B. Ele promete ser anticares, hálito fresco, combater os germes e uma limpeza sem álcool. O que a gente tinha aqui em casa tem álcool. E, gente, era um sacrifício pra usar. Então, eu comprei esse aqui, que é sem E a dentista que a gente tá indo gosta bastante da Oral-B. Então, peguei esse. E comprei uma Escova interdental, ela é cilíndrica, e essa aqui é de 4mm extra fina, que foi a que ela indicou pra mim, então comprei pra voltar a usar, que eu tenho horror a fio dental, então comprei essa aqui pra usar no lugar. Nosso sabonete facial tá acabando, então eu comprei esse aqui da Garnier, que ele é uniforme e mate, vitamina C limpeza facial, efeito mate, ele purifica, uniformiza e reduz marcas, e tem efeito anti-oleosidade, comprei para testar, ele tava no mesmo preço do que a gente normalmente usa, que é o da marca própria da Pampel, mas da marca própria não tinha, então eu comprei esse aqui, que por último, a cera de sempre, essa aqui é de chocolate branco, foi isso, acabamos as compras da farmácia do mês. Depois de tomar um banho, pra buscar a caixinha, chegou a Glomop, encharcada de chuva. Nós vamos abrir. É Volta ao Mundo, aí ela tem vários selos na frente, e atrás ela tem uma, uma linha de viagem, e vamos espiar, o que que veio? Oh, eu tô ansiosa, essa caixinha é do mês do meu aniversário, então teoricamente tem que vir uma, uma cartinha, algo assim, que eu vi que as meninas estão recebendo agora, então eu vou virar pra mostrar pra vocês. Tá funciona pra baixo, porque eu, ela tá virada atrás. Ela tá assim, e aqui ela tá assim, tá, Tá torta a tampa. Nós vamos abrir pra ver o que, que veio. Ah, veio a cartinha. Depois eu vejo. Só vou mostrar pra vocês como é que as coisas vieram. Aí eu viro pra ir mostrando um a um. É isso, essa é a visão. <risos> vem uma paleta, eu fico tão feliz quando vem paleta. Essa é a visão. Agora vamos ver uma a um. De novo, o mesmo esquema do mês passado. Estou vendo junto com vocês, então eu não sei os preços, mas eu boto aqui na tela depois na edição. Primeiro produtinho é um Eye Contour Cream da The Skin Soul. Ele tem extrato de própolis, ácido cógico e anti -oxidante. Ele é esse potinho pequenininho, coisa mais bonitinha. E... Nossa, ele é muito líquido, parece um condicionador. Muito cheiroso. Que engraçado, um produto de rosto ser tão cheiroso. Peraí, aqui. Muito, opa, virei. Muito líquido. Achei engraçada a textura. E aí, eu conto mais pra vocês. Uh, trata a área dos olhos. De efeito... Gradativo, uniformiza o tom da pele, reduz manchas e melhora o viço. Seu uso contínuo proporciona toque macio, pele mais lisa e iluminada. Tá meio meladinho o pote agora porque eu virei, mas tá aqui próximo. Esse aqui... O que, que é isso? Dermomake, creme pós-maquiagem. Passo 2. Ácido hialurônico e depantenol. Reparação com alta hidratação. Não sabia que tinha, existia creme pós-maquiagem. Essa é a novidade. Creme pós-maquiagem recupera a hidratação natural da pele após a remoção da maquiagem. Combinado com ácido hialurônico e depantenol, agem como umectante bioativado de dentro para fora. Legal, gostei. Adoro cremes para o rosto, ele é bem cheirosinho, e ele não tem uma cor, ele é um, um gelzinho branco, gostei, gostei. Esse aqui, estava tava me chamando a atenção, o que que é isso? Biotina Café Ricino, auxilia no crescimento e fortalecimento, da biotech, Sem sal, parabéns, petrolato e corante, é um tônico pro cabelo. Nessa embalagenzinha de ponta, tipo o creme de pentear antigo. Eu acho assim, essa ponta muito legal. Uh, eu não conheço essa marca, mas isso aqui que é o tônico condicionador crescimento da Biotec auxilia no fortalecimento e crescimento saudável dos fios. É para aplicar no couro cabeludo, limpo e úmido, uma pequena quantidade de produto, massagear suavemente para distribuir de forma uniforme. Se necessário, repito o procedimento, é sem enxágue. Olha, gostei. Ele é vegano e não testado em animais. Então, vou estar lá para testar também. Veio uma ampolinha da Jacques Giannini. Essa aqui é a Hydra Max. Ela hidrata, reduz o volume e é anti-fri. Eu não tinha essa ainda, eu tenho a rosa. Chegando nas caixinhas anteriores e agora veio a azul 13 ml. Esse aqui para mim dura umas 4 vezes, uns quatro usos. Então sempre tenho, que é muito útil. Tem algumas já no banheiro. Aí ah, essa caixa gigante que eu não entendi o que que era, continuo sem entender, porque vem escrito desodorante, aí eu não sei se é desodorante ou se é hidratante, eu não sei. Um hidratante com um perfume da humor próprio. Não sei se é assim ou não. Da humor próprio da Natura e sorte, amor e um presente com muito humor. Ah, que bonitinho! E a caixinha é bem fofa, ela é toda metalizada. Achei linda. E vamos... um, apertado. Vamos... Hum... Cheirinho delícia. Muito bom, adorei. E aí, vem uma divulgação da, do Bumbum Care, aquele creme que eu falei que tem glitter. E veio uma paleta, eu amo paletas. Paleta de sombra Disney Malévola. Essa aqui. Ó, tem. Pra gente ver as cores, sem o plástico. Eu amo. Ela tem três cores brilhosas e três cores opacas. Então, marrom, preto e laranja opaco e o roxo, azul e esse cobre são glitters. Daqueles que eu gosto, sabe? Então, eu tô bem ansiosa para testar. Acho que podia vir mais sombras, né? Porque o tamanho disso não vai terminar nunca na vida. Podia vir o dobro de cores pra usar mais, né? Mas tudo bem, são cores super usáveis e eu curto muito. Então, vou testar e conto pra vocês. A paleta é da Vult. A Malévola diz aqui, lança seu feitiço. Então, eu amei. Eu amo quando vem paletas. Ah, e o cartão Daqui Desejamos a você toda a alegria e felicidade do mundo É muito bom comemorar juntinhas Esse mês tão especial para você Afinal, você faz parte da família de Glam Girls Espero que esse novo, novo ano seja uh, Ai, yeah, tá difícil Espero que esse novo ano seja, seja Cheio De realizações Boas surpresas, ótimas companhias Histórias especiais que você comemore sua vida a cada dia com quem você ama e ama você assim como a gente. Aproveite seus produtinhos escolhidos. Aproveita seus produtinhos escolhidos para você. Ficou um pouco dupla nessa frase. Aproveite os produtinhos escolhidos para você para deixar seu mês ainda mais especial. Um grande beijo nosso. Ai, bonitinhos. Eu falei. No ano passado, na caixinha do meu aniversário, eu falei que faltava vir junto um bilhetinho ou coisa assim de aniversário. No mês do aniversário da, da menina que assinou, né? Então, agora eles têm um bilhetinho. Eu achei muito legal. Assim, não tem nenhum cupom de desconto, não tem nada. É só um papelzinho com uma mensagem bonitinha. Mas já é alguma coisa, ano passado não vinha nada. Então tá ótimo assim. E eu achei a caixinha linda. Olha, tem aviõezinhos ao redor. Eu amei. Bom, o tamanho essa caixa aqui? É, mas é porque eu fiz embalagem de presente, né? Ele nessa sacola bonitinha. Bom, Deus, Vou não amassar a sacola, ele vem na caixa gente. De... Uhul. ai que amorzinho! Essas cordinhas são feias. né? Isso aqui? Zé. Ah, mas é para ser diferente. Não, é. não entendeu o que vou ter. ela comprou só por causa do sorriso. Não foi por causa das cordinhas, ficada cor. Por causa do modelo, mas aqui essas cordinhas aqui é só um detalhe a mais. Pois é, visita. Ah, mas que bonitinho. Uhul. Quero ver não serve, tudo muito demais. É o meu, meu número, né? Só se a Adidas tivesse que ser um número maior, mas não avisava no site. Durante eles avisam. Sim. Não, acho que a Adidas era certo, é o meu porque a gente se comprou, porque o cara não me envia É, a gente vai precisar fazer isso. É. E tão gostosinho. Bem macio. Eu falei no vlog anterior ou no antes dele não lembro que quando chegasse meu presente eu ia explicar a história então uh, eu fui meu presente mostrei abrindo é um Adidas original o Superstar Originals esse aqui eu não sei por mas ele veio com um W e é o do stripes que é com um serrilhadinho. E aí tem esses nozinhos assim na lateral. Pra dar um, uma diferencinha. E... Eu, esse, eu, eu tava na escola quando esse tênis lançou. O que não tem isso aqui, né? A versão antiga, que as listrinhas são as retinhas. E eu era louca por esse tênis. Eu queria muito. Na época ele era um tijolo. Ele era pesadaço. Porque essa sola aqui era de um material diferente. Ele era muito pesado. E, obviamente, ele custava uma fortuna já na época. E aí, minha mãe não ia comprar de jeito nenhum um tênis desse valor pra eu bater na escola. E eu fiquei com ele na cabeça e eu queria muito, eu achava lindo. E eu comecei a ver um monte de gente usando. E eu disse assim, um dia eu vou comprar esse tênis. Mas eu ficava naquela de, ah, preciso de um outro tênis, não tenho muito dinheiro. Vou comprar qualquer um. Eu comprava qualquer um. Falei, né, que eu gosto dos tenezinhos da, da, da Fit, que são tipo 20, 30 reais cada um, acho que super funcionam usei durante muitos anos esses, esses tenezinhos e deu tudo certo, mas eu queria, continuei querendo muito esse aqui, consegui, falei, vamos comprar no meu aniversário, escolhi um cobre, que não tem mais, eu vou botar aqui pra vocês verem qual era, que não tinha mais, a gente rodou o shopping inteiro e não tinha o tênis. Só tinha o preto do original, que tem a listrinha reta. Só que assim, tu chuzuma uma pedra, tu encontra 80 pessoas que tem o tênis preto. E as minhas roupas são pretas. Então eu tenho muita roupa preta, cinza, né, tô de casaco cinza e tal. Muita roupa neutra. E eu queria um tênis que fosse diferente. Eu tenho uh, pensado muito em ter peças estratégicas, terceiras peças que sejam diferentes para que eu consiga variar mais os looks. E tênis colorido. É uma das coisas que sempre me chamou atenção. Que eu sempre curti. E aí eu achei um preto. Com um vermelho. Que eu vou botar aqui também. Ele... Só que eu descobri que ele é da coleção masculina. Não tem na feminina. E a coleção masculina começa no tamanho 38. Que eu fiquei chateada. Porque se tivesse número 36 na coleção masculina. Eu ia comprar igual. E aí... Achei esse aqui, no site da Dafite, quando eu comprei, dizia no site que só tinha mais quatro deste modelo. E eu estava louca, porque eu queria muito, e lá na loja da Adidas, a gente entrou e o vendedor falou assim, não, só tem o preto, eu, eu vi que no masculino tinha esse azulzinho, só que o sem as, a fitinha no lateral. Aí eu, putz, se, se o masculino tivesse o meu tamanho, não tinha problema. Mas acontece que não tinha no meu tamanho mesmo. Os masculinos da Adidas começam no 37, 38, por aí. Então, não deu, rodei o shopping inteiro, não tinha. Tinha um amarelo que eu não gostei. Achei esse aqui quando eu cheguei em casa, pedi. E ele chegou hoje, então eu tô muito feliz. Eu amei, é tipo o sonho de criança realizado, sabe? Eu queria muito. E aí eu tô, tipo, namorando eles, assim, sabe? E, ele, e tu vê que é tênis bom, sabe? Ele é acolchoado aqui, ó. Acolchoadinho. É de algo que imita couro, que não é couro isso, né? Todo durinho. A biqueira. Eu acho tão bonitinha essa biqueira. E sabe que eu assim, ai meu sonho de criança tá aqui. <risos> Já voltamos na festa Julinho da escola, é a mesma escola onde eu estudei, então eu já saí da escola tem dois mil e... Gente, tem dez anos! Eu saí da escola há dez anos atrás e hoje teve festa da pequenininha, da minha prima. Então a gente voltou na escola para assistir a apresentação dela. Todos os anos tem festa de lina, mas não teve nos últimos anos por causa da pandemia. A gente costuma ir todo ano, só que esse ano fez 10 anos de fato que eu saí da escola. <risos> não tem mais quase professor da minha época lá. Dos que me conhecem e que lembram de mim, acho que eu só tinha uma. E a gente se encontrou, ela me abraçou, coisa mais fofa. E foi isso, assim, a gente comeu bastante assistir a apresentação dela e voltamos pra casa porque a gente vai tomar banho, se arrumar e a gente vai num pub com os amigos e é isso, então agora eu tô aqui no sofazinha descansando enquanto o Beto tomar banho pra depois eu ir também pra sim, só trocar de roupa né, porque o cabelo vai continuar sendo esse que eu não vou lavar agora não porque eu não vou secar, nem ferrando e é isso <risos> Tirando a... Não é pra tirar a roupa, galera, tá frio viu? Essa pose tá muito boa hum? Essa pose tá muito boa hum? So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Been in hiding, backsliding, keep a winding. Pulling the thread through the loop. Trying to find the faith I knew. Oh, please, not that it right. Passa mais embaixo que aqui dá pra ver direitinho. Aqui, aham, muito bom. Saiu, saiu que legal. Eu não consigo muito.